Para nossa reflexão diária, o texto está no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a Palavra estava com Deus. Por meio da Palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Quero agradecer aqui de uma forma muito especial todos os que estão no grupo pelo WhatsApp como também quero agradecer aqueles que estão acompanhando nós pelo YouTube como também a nossa página pelo Facebook e também quero agradecer aqueles que compartilham essa mensagem fazendo da palavra de Deus o nosso alimento diário e trazendo salvação para aqueles que também desejam tenho certeza que através da palavra de Deus tem ministrado muito em nossos corações. Tenho certeza que todos nós estamos crescendo, amadurecendo na presença do Senhor através da Palavra. Muitos acabam ouvindo, ouvindo a Palavra, mas devido a um desespero tão grande, acabam desistindo da metade do caminho, cumprindo aquilo que Jesus diz que muitos são chamados mas pouco os escolhidos. Muitos estão provando de várias palavras todos os dias. Estão nesse grupo, estão em vários grupos, houve muitas ministrações, muitos pregadores, muitas campanhas e parece que nada os satisfaz. Eu particularmente não sou contra isso. Até mesmo incentivo a cada um ler a palavra ouvir a palavra, compartilhar da palavra, mas principalmente viver a palavra, viver Jesus em nossas vidas, pois o problema é que muitos estão procurando várias palavras e a Bíblia fala que somente Jesus, Ele é a palavra e por meio dEle e por Ele todas as coisas se fez Inclusive você, que tem procurado várias respostas para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus vem dizer, Jesus é a resposta. Ele é a palavra. Você não precisa procurar várias palavras. Busque somente a Ele. E com certeza você encontrará descanso para a sua alma. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, te pedimos perdão, ó Deus... Porque muitas das vezes a nossa alma, desesperada para encontrar refrigério, procuramos a Deus em vários lugares. Até mesmo a Deus em várias palavras, em várias pregações, em várias ministrações. E João, ele vem lembrar que o Senhor é a palavra e por o Senhor tudo se fez. Então, que em nome de Jesus, haja um desejo ardente, Pai, de nós conhecermos a Tua Palavra. Sim, o Senhor usa homens mulheres capazes de ministrar os nossos corações, mas que em nome de Jesus, nós possamos olhar somente para o Senhor, focar o nosso coração somente em Ti, desejar Te conhecer mais ainda. E eu tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor venceu na cruz, nós iremos tomar posse. Porque se o Senhor venceu, o Senhor venceu para que nós possamos vencer também. Assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Meyer Compartilhe essa mensagem faça chegar o maior número de pessoas que tanto precisa. E com certeza o Senhor te honrará.